Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o professor André, é do canal Matemática Chata, trazendo aí mais uma resolução de questões de regra de três composta para você, para você estudar, para você se divertir, para você se animar, né, em fazer aí outras questões, quem sabe para a escola concursos, enfim, ou mesmo aprender para resolver as questões do dia a dia, do seu dia a dia, beleza? Então vamos lá, prestar bem atenção a essa questãozinha que é super legal. Uma máquina corta 15 metros de papel por minuto. Usando-se outra máquina com 60% da capacidade operacional da primeira, é possível cortar 18 metros do mesmo tipo de papel. Aí ele quer saber em quantos minutos... Né? Essa segunda máquina ela tem 60% da capacidade da primeira, então a primeira tem 100%. Então vamos lá, vamos colocar no papel e calcular isso aí. Então, é, metros, 15 metros, né? a, máquina, a primeira máquina faz no tempo de 1 um minuto. Ela corta 15 metros em 1 um minuto e a capacidade de 100%. Tá? A segunda máquina na capacidade de 60%, né? Ela quer saber quanto tempo ela faz para efetuar o serviço, cortando 18 metros do papel, beleza? Então, vamos verificar as grandezas aí pelas setas, tá? Se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, ver bem, 15 metros são cortados em um minuto. 18 metros, que é uma metragem maior, será cortada em quanto tempo? Ora, se é uma metragem maior, vai dar mais trabalho, né? Então, Vai se levar mais tempo Metragem maior Mais tempo de, de serviço É diretamente proporcional tá? Aumentou o tempo Aumenta a metragem Então fica um serviço maior Então é diretamente proporcional Ora, com 100% da capacidade fez o serviço em um minuto Com 60% da capacidade Faz o serviço em quanto tempo? Ora, com 60% é uma capacidade menor Então vai levar mais tempo Reduziu a capacidade, aumenta-se o tempo. Então, é inversamente proporcional. Beleza? E vamos lá fazer a continha. 1 sobre x será igual, aqui é diretamente proporcional, 15 sobre 18, onde eu posso dividir por 3, vai dar 5 sextos. Okay? E aqui é inversamente proporcional, 60 sobre 100, que vai dar o quê? 6 sobre 10, que ainda é dividido por 2 dá 3 quintos. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, ó. Eu corto 5 com 5 aqui, vou ter 3 sextos. 3 sextos é a mesma coisa que. É a mesma coisa que. 1 um meio. Beleza? Então é isso. Uh, x é igual a 2. Né? X aí será igual a 2. Beleza? 2 o quê? 2 minutos. Olha, eu passo o x para cá. O 2 para cá e o X para cá. Pronto. 2 minutos. Esta é a resposta. Então, a segunda máquina com 60% da capacidade, ela fará o serviço cortando 18 metros em 2 minutos. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, gostado e, claro, se inscrito, né? se inscrevida aí, se inscrevido no nosso canal. Você já se escreveu, se inscreveu em nosso canal? Então faça parte agora, não perca tempo. E aí, eu espero vocês lá no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.